Pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o seguinte galera Eu trago para vocês mais um vídeo aqui de Minecraft, beleza? E é o seguinte galera, hoje estamos aqui para ensinar vocês a como tá fazendo sua conta na Microsoft para você conseguir jogar em servidor com seus amigos, jogar em servidores de Skywars, Bedrock, é, Erg Wars, enfim Você vai conseguir fazer várias outras coisas Primeiramente... Você vai estar tá vindo aqui, né? Vai estar tá aqui sua tela normal. Provavelmente vai estar tá sem skin. Se você tem mais, skin coloque aí? Enfim, vai ter aqui essa, esse botão aqui. Entrar. Você faz o que? Você clica aqui em entrar. Aí, isso aqui eu vou deixar no dispositivo. Eu vou agora. Você vai que tá esperando algum tempo aí para ela carregar. Você espera. E galera, não esquece de deixar o like. Bom, que esse vídeo aqui vai ser um vídeo diferente. Bom, aí você vem aqui. Vai é, vir aqui em entrar. No meu caso, como eu já, tinha, eu já tinha essa conta, eu vou ter que criar conta. Então, aí, beleza, já vou... sua conta vai estar mais ou menos assim. Aí, beleza. Bom, no meu caso, eu já tinha uma conta, porém, eu vou criar aqui uma conta. Então, vai aparecer aqui entrar. Só que ali embaixo, ali logo ali embaixo, tem escrito: Crie uma. Você vai clicar em Crie uma. Aí, beleza. Você vai clicar aqui em Obter Novo Endereço. E você vai colocar aqui é, aqui seu e-mail, mano. Eu vou colocar aqui meu e-mail, um e-mail que eu tenho aqui, mano. Hum. Eu coloquei esse aqui e clicar em prosseguir. Aí aqui você vai estar tá criando uma senha, mano. Essa parte eu vou borrar porque eu não sei, mas você pode ver a minha senha. Mas enfim, você vai colocar uma senha e pode ser qualquer senha. Porém, lembre-se, você tem que lembrar a senha. Assim que você colocou a senha, você vai estar escolhendo aqui o ano que você nasceu. Lembrando e você tem que colocar sua data aqui, ó. Você coloca, por exemplo, dia 6... Não, peraí. Vou colocar a minha data de nascimento certo. Dia 13 de abril. Aí vem aqui em ano, você coloca menos de 1995. Pelo menos na minha época, mano. Você... Não podia colocar menos de 1995. Era 2000, não lembro. Aí... Depois que você colocou a data, é, vai tá, ele vai estar tá enviando um código para o seu e-mail. Aí você vai estar tá indo lá no seu e-mail ou esperando cair aqui. Eu vou esperar cair. E caiu aqui, galera. É aqui, ó. O código é esse aqui, 8938. 8938. Clica em próximo. Aí ele vai estar tá, é, proporcionando um desafio para você. Porque ele desconfia que você é um robô. Então você clica aqui em próximo. Ele vai ter você ele vai pedir pra você girar o lobo, o, alguma coisa aqui. No meu caso, ele pediu pra girar aqui. Então, bora girar. Pronto. Ativa, girar aqui gira? Consegui? girar aqui, girar aqui. Aqui. Enfim, eu acho que é só esse desafio que você tem. Você tem que girar o lobo e virar na obra, não sei. Vamos confirmar aqui. Tá é processando a guarda. Aqui, vamos colocar esse aqui de novo. Aqui. Beleza, aqui gira outro. Esse é o último O penúltimo aqui e esse é o último e bom depois que você fez tudo isso aqui certinho ele vai estar tá carregando aqui a gente espera um pouco um tempinho aqui você clica nesse confirmado aí automaticamente ele vai estar tá abrindo o seu minecraft beleza ah, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo beleza? se você está gostando até agora não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal no meu caso aqui deu um erro aqui, mano. Deixa eu ver. Falha no login. Não foi possível entrar em sua conta Microsoft. O acesso ao Hub Premium entre... será limitado. No meu caso aqui deu um erro que eu acho que eu acho que é porque eu já tinha aquela conta. Porém se você que não tem conta, que não tinha nenhuma conta, tentar, provavelmente vai dar. No meu caso aqui eu vou ter que conectar com minha conta antiga, né? Porque senão eu esqueço Lembrando galera, que minha conta deu erro porque eu já tinha uma conta. Ou seja, se você formatou seu celular, esqueceu a senha, você pode muito bem criar aqui sua conta nova que não vai dar erro. No meu caso, o meu deu erro porque eu já tinha uma conta, então acabou dando esse erro maldito aí. Mas espero que tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos, beleza? Então, muito obrigado por gente até aqui. Espero que tenham gostado. Falou, um abraço e é nóis!